Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo... Deixa eu ver se meu microfone tá ligado, tá ligado? <risos> trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire, cara E olha só, eu acabei de chegar do trabalho, entrei aqui no meu Free Fire aqui E cara, tem uma novidade Talvez você não tenha visto porque não tem banner, não tem nada Você talvez não esteja sabendo que tem essa novidade aí E se liga só no vídeo, já deixa o seu like aí Compartilha esse vídeo, tá? Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações Bora pro vídeo aqui, ó você vai fechar aqui os seus banners, né? Todo mundo passa aqui lotado aqui, fechando tudo, com vontade de começar a jogar logo. Mas não se liga numa coisa, mano. Sempre que você entrar no seu Free Fire, tenta vir aqui nessa parte de cima aqui, ó. Onde tem esse envelopezinho. Você vai ver que tem uma luzinha acesa ali, ó. E sabe o que que é? É isso aqui, mano. A gente acabou de ganhar aqui, ó. Uma camisa Canarinho Verdes e o short Amor Azul, mano. Em comemoração à vitória do Brasil, a Garena está enviando o skin que, apresenta, que representa né, o nosso Amor Azul e Amarelo para que você possa vestir a camisa e comemorar no Free Fire, mano. Chegou hoje, acabou de chegar, eu acho que aqui. Resgate agora e vista as cores. Então vamos coletar aqui, vamos já vestir. Vamos coletar tudo aqui, ó. Olha aí. Pronto, já vamos pôr a roupite aqui no carinha, mano. Olha só que legal, que da hora ficou, hein. E vocês viram que ali estava falando ainda aqui ó deixa eu voltar aqui aqui ó fique ligado em nosso Facebook na página oficial da do Free Fire Brasil vou deixar o link aqui na descrição porque amanhã pode ter a chance de ganhar o emote chute na lua aquele do Mortal tá no evento especial que vai abrir amanhã aqui no Free Fire então fica ligado galera sempre a gente tá trazendo que as novidades para vocês né então mais uma vez se não for inscrito se inscreve aí ativa as notificações compartilhe esse vídeo para galera ver aí que o Free Fire tá dando presente de graça mano que da hora Deixa eu ajeitar aqui meu personagem, deixa eu tirar aqui essa, essa bota dele aqui. Vou colocar uma chuteira aqui nele pra ficar mais, né? Eu acho que eu tenho um, um tênis aqui, algo parecido com uma chuteira aqui, vamos ver. Acho que é essa aqui, mano. Tome, moleque. Já precisou ir jogar futebol com essa chuteira aí? Que da hora, hein? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Não, essa chuteira aí não vai dar certo, não, mano. Aqui, tênis. Essa aqui, essa aqui fica legal. Aí, ó, ficou bem bacana. E vamos tirar esse trem aqui da cabeça dele, né, velho? Que essa, essa, essa máscara aí não ficou legal, não. Vamos pôr aqui isso aqui não. Aí, estilo saiadinho, ó lá. É mais de 5 mil, poder dele. Man, tem demência? <risos> que merda. Deixa eu pôr aqui, deixa eu pôr aqui. Não, aí não. Eu vou colocar um boné, velho. Um boné. Mas bem que ninguém joga de boné, né? se eu sim assim. Aí eu tiro o óculos. Deixa eu tirar aqui o óculos dele. Tem que deixar ele bem, bem o estilo de futebol. Pô. Como se ele fosse jogar futebol aí, ó. Pronto aí, ó. Aí, ó. Ficou da hora, hein? é maluco olha lá Free Fire camisa 10 velho só que da hora então você já sabia que tinha essa novidade aí no Free Fire não comenta aqui embaixo que que você achou desse presente Claro que podia ser uma skin mais bacana e eu não vi uma coisa aqui mano deixa eu abrir de novo e vamos abrir aqui a camisa pronto esconde colete maluco que coisa melhor ainda esconde colete cara da hora é demais olha lá como ficou irado, mano comenta aí se você já sabia da novidade se não sabia né? Compartilha o vídeo aí pra todo mundo ficar sabendo, valeu? Eu sou Marcelo Pontes e a qualquer momento eu posso trazer um vídeo aqui com novidade do Free Fire. Então se inscreve e ativa as notificações e me segue lá no Instagram também pra dar aquela força pra gente, valeu? Eu sou Marcelo Pontes, fiquem todos com Deus. Fui!